Mira-me, julga-me, se for capaz, supera-me. Odeia-me, oh, me Aprenda que se faz assim, criação sem fim. Meu horizonte se expande O pecado é um rio, eu nado ali. Mergulho ali no meio pi, não morro. Que visão no fio, neurose amica. Deus escreveu BR, tio. Minha vida por um fio, sem sorriso no perfil. Perdição foi proteção naquele território hostil. Minha ambição foi tão sutil, só reguei ela floriu. Fui atrás da minha identidade musical Não me iludo com o lixo do comercial Rebeldia e anarquia, vivo rap nacional Underground é o meu centro espiritual Vaguei pelas galáxias, falácias ortodoxas Meninas anoréxicas e substâncias tóxicas Mira essa molécula na linha simbiótica Função viral, fundamental, reprodução caótica Conturbação neural, perturbação complexa, Anexa ao distúrbio emocional da área convexa. A vida é um puzzle com pecinhas desconexas. Deserto, faroeste é tipo cidade do Texas. Mil motivos pra botar o terror na terra. Dez bilhões pra fazer guerra e nada disso me interessa. Solta os bichos da gaiola, muito o céu pra pouca asa. Acesso fogo, acende a brasa. Que outro tom chegou na casa. Tava sede, chutei, rede, e verde, hey, geral Tava com sede, chutei, caiu na rede Agora nada mais nos impede Sei que o ar era mais puro e o mundo era mais verde Percebe quanto o quanto só retrocede Ei geral tava com sede, chutei, caiu na rede Agora nada mais nos impede Sei que o ar era mais puro e o mundo era mais verde Percebe o quanto só retrocede